Ontem, o Túlio me chamou bem tarde da noite e disse assim... Fernando, eu tenho uma coisa muito séria pra falar com você. Eu pensei já, mano, putz, cara, o que será que aconteceu? Ele falou, mano, não, dessa vez é sério, porque a gente costuma zoar, tá ligado? Preciso falar com você quando vai ver uma brincadeira. E ele falou, mano, mas dessa vez é sério. Eu falei, agora lascou, mano, o moleque ficou doido, ficou doido... Não vai querer fazer mais nada, vai se aposentar, vai deixar o na mão. Aí ele pegou e falou assim, olha esse vídeo aqui e me fala o que, que você acha, mano. Aí eu peguei e assisti esse vídeo. E esse vídeo foi muito interessante, porque a gente, mano, eu, você aí que tá assistindo, pode ser que clicou nesse vídeo por esse motivo. Tá querendo viver do canal, tá querendo manter o canal, tá querendo fazer essa parada aqui acontecer e a gente ficar, tá ligado? Suavão mesmo, trabalhando com o que gosta. Só que tem um porém, mano, o YouTube mudou as regras e foi por isso que ele me mandou esse vídeo, mano. E eu quero compartilhar esse vídeo, assistir ele com você e quero que você comente aqui depois o que que você achou dessa parada. Eu também vou comentar e vou dar minha opinião. Então eu quero saber a sua também, mano. Então eu vou ler, beleza? Vai aí, ó, depois no final do vídeo você digita aí o que que você tá achando. Então, mano, eu já peço humildemente, deixa aquele likezão, link do vídeo aí original vai estar tá na descrição aqui, beleza? E é isso, família. Vamos lá, vamos assistir. Eu quero saber o que você que vai achar. Bom, vamos lá, manos. Esse daqui é o canal do Digo, que o Túlio me mandou. Ele falou assim sobre os canais desmonetizando eternamente. Então... Vamos lá, vamos assistir, mano, e depois eu quero saber o que, que você acha, beleza? Enquanto vai passando o vídeo, eu também vou comentar algumas coisas, sei lá, minha ideia é o que eu acho, tá bom? Vamos lá. Falando em monetização, mano, antigamente, tá ligado? É, você postava vídeo, automaticamente ela já tava rolando a monetização de alguma forma. Era um valor bem baixo e tal, mas todos os canais, independente deles... Recebia um valor X. É, depois disso, colocaram uma meta de mil inscritos, tá ligado? Depois da meta de mil inscritos, foi para. Adicionaram mais 4 mil horas. Ou seja, é uma puta dificuldade. Pra você conseguir monetizar o bagulho. O Parece impossível, mais ou não, mas é difícil. Geral do canal do geral Até porque sempre foi um caso de várias etapas. Pra você perder o direito de monetizar os vídeos, era necessário ser algo recorrente, do tipo do seu canal em toda a postagem receber o símbolo amarelo, avisando que o conteúdo não é apropriado, os anunciantes, ou então receber strikes toda hora, de sempre estar no limite de dois avisos. É parado que, se o canal vai contra as regrinhas family-friendly do site, ele vai pra vala. E realmente, se fosse só esse o caso, tá certo. Eu concordo, tem que punir os canais que estão todos. Toda hora sujando o no Difícil site, hein? se avisa É um perdeu a monetização e parou de postar aquele tipo de conteúdo apelativo infantil, porém não é o que tá acontecendo. Por algum motivo, o YouTube tem punido canais que nunca fizeram nada de absurdo. A pessoa não era monetizada com frequência, o conteúdo não era apelativo ou ofensivo. Para você ver, tem canais que nunca sequer tinham recebido um strike, nem mesmo de aviso, que serve só para chamar a atenção do criador, para vocês terem uma noção do que tá acontecendo. Pensa comigo aqui. Você tem um canal de Minecraft, Sim. faz o seu conteúdo seguindo todas as regras do site, não fala Palavrão, as são bonitas, bem Rapaziada, vocês não sabem porque eu vou comentar aqui. O Túlio me mandou falando que até mostrar TNT no Minecraft aqui no vídeo pode dar algum problema. Mas ó, Túlio, presta atenção rapidão nessa parte aqui. O cara, ele jogou Minecraft na parte das bombas, ele colocou um trecho de um vídeo... Explosivo que você já vai ver, ó. Presta atenção aqui. Então, meme. Meme de explosão. Tá vendo? Meme de explosão. Não era o do, do. As TNTs do Minecraft mostrando explodindo que deu esse esse problema, esse strike pro cara. E sim, ele fala que é o meme de explosão que significava o terrorismo, tá ligado? Eu errei, acontece. Não é legal ficar mostrando esse tipo de coisa. Só que quando você vai ver a punição que foi aplicada, ao invés de ser algo relacionado ao seu histórico de strikes, que no caso, né? Tu só tinha. Te... Mano. Tem muita gente, muito cara famoso, até cara que eu reagi aqui, que já usou algumas paradinhas assim, tá ligado? Tô pegando fogo, bicho. E recebido aquele de aviso, bem, tu simplesmente perde toda a monetização. para sempre. Vídeos antigos não geram agenda, vídeos novos também não. O alcance do canal, obviamente, se torna menor. Tudo isso pro um meme. De um vídeo antigo num canal onde você nunca fez nada de errado. Difícil, para é você? Não. Porque para mim não injusto. é injusto. O canal daí aconteceu há um mês atrás com o Porkin BR. Um canal de Minecraft que, na boa, nunca fez nada de errado, porém. Porém ele não foi o único, tem muitos outros Salvatore React, o cara nunca tinha recebido um strike E justamente no seu primeiro, ele perde toda a monetização do canal Isso porque... Isso porque ele tava reagindo a um vídeo. E esse vídeo era do Piraticov, que também recebeu a mesma punição. Tudo por conta de uma moça oh, bem específica. Mediv, um cara que sempre foi muito de boa com seu conteúdo. Cara, eu um não... 2006, eu vou dar uma revisada em alguns então, vídeos meu antigo também. Pra mim saber é de... se ah, eu tenho sim, alguma coisa. Questão, eu não sei. Um potenciais, só que o que rolou foi que num vídeo de 5 anos A questão atrás. é que às vezes uma brincadeira é que é assim, ó, rapaziada. É... Recentemente... Tinha um, um médico brasileiro Que ele era muito famoso, e ele foi pro Egito E lá no Egito, uma menina Ele falou pra uma menina alguma coisa de tipo Eu não lembro se era grosso Ou algo do tipo, mano, que ele falava pra ela Ele zoava, brincava, só que o que pra gente É brincadeira, pra eles lá fora Não é, tá ligado? A gente, a, a gente Leva muitas coisas na brincadeira Então assim, a questão da música Né, a questão do meme Da explosão, isso pra eles Não é uma brincadeira, tá ligado? Pra, o, o Brasil hoje é o maior criador de meme, cara, ele é um dos maiores, na verdade, né, mano, hoje tem pessoas que vivem absurdamente ganhando muito dinheiro com meme, fazendo meme, criando meme, fora isso, não é só eles que ganham, ganha também o autor do meme, né, no caso, mas, é, enfim, manos, eu acho que esse é o X da questão, o que pra gente parece ser uma brincadeira, parece ser engraçado, pra eles pode sim, eles podem achar que isso é uma indução, tá ligado, você tá induzindo o terrorismo, mas enfim, eu também já não acho justo o ponto de você perder todo o trabalho de anos, tá ligado, que você ali batalhou, você deixou de ir uma data especial pra fazer alguma coisa, pra tá ali, foi sarro de amigo, foi isso, foi aquilo, pra colocar sua cara e você sobreviver disso e falar, mano, é isso que eu quero e acabou, pra acabar tão rápido assim com tudo, porque o que ele tá falando aqui, rapaziada, não é que vai acabar, tipo assim, ah, esse vídeo em específico aqui, ele vai ser desmonetizado e não vai monetizar mais, não, ele tá falando que aquele vídeo que você postou anteriormente é, é, e os anteriores e os posteriores não vai mais gerar receita pra você, simplesmente por uma coisa besta, e que poderia fazer como? Quando você tem um direito você recebe aquele vídeo de tipo assim, pô, esse vídeo tem direitos autorais, que já é uma puta injustiça, que nem diz o Castanhari, você posta 20 minutos de vídeo ali, trabalhando a milhão, pra você postar 3 segundos de um vídeo, e todo o direito do vídeo ser pra aqueles 3 segundos que você postou, pô por que você não dá uma porcentagem pra ele? Isso sim seria justo, e não você dá tudo aquele seu trabalho, pra aquela para aquele X lá que você usou tá ligado? Enfim, mano, é complicado isso é, isso é uma parada que deveria ser estudada, entendeu? Não temos que usar a imagem dos outros de graça. A gente pode Bom... dar a porcentagem do nosso trabalho pra eles, entendeu? Mas que isso é complicado, é complicado, rapaziada. Eu mesmo fiquei chateado quando eu vi essa parada. ...por conta de uma música... Bem, eu acho que vocês já sabem o que aconteceu. E por fim, Bruno ataque que recebeu um strike num vídeo de 2016. E... Engraçado, né? É do mesmo certo. motivo. Tudo por conta de trechos de segundos que fazem alguma alusão a... É, Você sabe. terrorismo Seja uma explosão, alguém gritando a palavra que tá aí na tela Alguma música que alguém fala a palavra que tá aí na tela Enfim, uma coisa que vale punição Sim na minha visão, se o YouTube não quer isso no seu site Ele pode dar estrada Por isso não é motivo pra tirar monetização por completo Em todos esses casos, as pessoas colocaram Esses trechos como oh. um meme E isso em 2016 era engraçado Eu sim, são mas rapaziada. Não rapaziada. se eles apoiassem esse tipo de coisa Só que o que me deixa irritado é que em nenhum momento Foi comentada essa mudança De um mês pra cá adicionaram essa regra E agora estão punindo pessoas que não tem nada a ver Se for pra retirar oh. a monetização de um canal que posta coisas terroristas Beleza, pode tirar Apaga o canal de vez, mas na boa, faz isso com canais Que estão aí há anos, que seguem todos os de regras que fazem seu conteúdo de forma correta só por causa de um trecho de segundos um... em vídeo de cinco é que a gente tá no meio daquela parada, mano. Tá tendo uma guerra, então os cara fica tipo já, mano, como sei lá, é americano. Os cara fala, mano, vamos tirar esse bagulho, Não vamos deixar acontecer isso aqui, porque, mano, é, é de repente esses cara vai querer encrespar na nossa, vai querer embaçar e já gera mó salseiro. Porque hoje em dia as pessoas estão muito sem paciência, tá ligado? Então, qualquer coisinha que o o cara faz ali, o cara já pode entender que já tá sendo uma parada é, pessoal, tá ligado? Ah, tá zoando nossa religião, ah, tá achando que a gente não consegue explodir, tipo isso, mano, é complicado, rapaz, é complicado. É sacanagem comigo, né, YouTube? Como eu falei antes, eu até concordo em ser aplicado um strike as pessoas ficarem sabendo que esse tipo de conteúdo não é aceito, mas... Lembrando, quero saber o que, que você acha, vai comentando aí que eu quero ler todo mundo que comentou, beleza? que o canal perde geração de receita, na boa... Você matou o canal. É só uma forma mais gentil de jogar o trabalho que a pessoa fez no lixo. E como eu falei, nesse caso daí, nem precisa dos três strikes. Só um. Só o primeiro, que é apenas um aviso, já é o bastante. Só que... Mano, o engraçado é que se tu for atrás das diretrizes do YouTube, na página de políticas contra organizações criminosas e violentas, é dito o seguinte. Não é permitido conteúdo produzido por organizações criminosas ou terroristas violentas, o que se encaixa os trechos de explosão e... É. Conteúdo que apoia ou enalteça figuras terroristas ou Criminosos que seriam as músicas onde os caras falam aquela palavra. Então, sim, existe uma regra. A real é que ela sempre existiu. Porém, as punições ditas no mesmo artigo falam apenas sobre a aplicação de strikes, não sobre a desmonetização do canal. O que mostra que até aqui, onde deveria ser um lugar para se informar sobre as mudanças do site, tá desatualizado. É aquilo, mano. O YouTube tá sempre mudando, eles fazem as regras constantemente. Que eles Mas fica difícil quando as coisas mudam e ninguém fala nada. O que resulta que a única forma de saber sobre isso é assim quando vários canais caem. Não é fácil crescer. Um canal. Muitos que eu mencionei estão aí há mais de 5 anos e foram... Tipo assim, o que ele quis dizer, ou seja, a gente tem que aprender com a queda dos outros, tá ligado? É, mano, é tipo mais é justo, né, mano? Mais é justo, rapaziada. Os caras deveriam ter uma Mas chance. Época, que Já é? pensou? Amanhã Sim. chega, tipo, o YouTube fala assim, vamos supor, eu tô vivendo disso daqui. Aí o YouTube chega e fala, ah, mano, eu vou ter que desmonetizar seu canal porque você reagiu o vídeo que o cara tava falando sobre os canais que foram desmonetizados. E aí? Simples assim? Não, não deveria né Cara, a situação ela é muito simples. Se alguém te aparece e fala que você pode perder todo o seu trabalho de anos por conta de uma nova regra, você vai lá e tenta resolver, tu vai revisar os seus vídeos, vai apagar o que pode te dar problema, porque mesmo que dê trabalho, isso é muito mais simples do que ter que começar tudo do zero. Só né? Porque o YouTube gosta de manter segredo de tantas mudanças que ah. eles mencionam nos e-mails, como é que eles tiveram coragem de esquecer dessa daqui? Uma que literalmente pode acabar com o canal da noite pro dia e... Enfim, o que prova que essa mudança é recente é que todos que eu mencionei foram vítimas de... um um mês pra cá, sendo que muitos deles foram por vídeos postados há anos atrás, todos já explicaram a situação ou fazendo vídeo pra avisar o que aconteceu ou pela aba comunidade, então se você conhecia algum deles e gostava do conteúdo na descrição vai estar o canal novo de cada um rapaziada, aqui também meu canal é pequeno, mas eu vou fortalecer também eu vou deixar os links aqui na descrição, mano porque eu acho que o importante é, é dar uma força de qualquer forma que seja porque a gente sabe que quem, quer, tem, quem tá querendo criar conteúdo e viver disso, sabe que não é fácil, mano Mano. tentar, tentar, tentar, tentar, tentar até uma hora dar certo, independente. A questão é não desistir como esse, a última coisa que as pessoas precisam é pensar que estão sozinhas. Enfim, eu espero que mais ninguém seja alvo desse tipo de mudança repentina, e também que esse vídeo sirva de aviso pro pessoal saber o que tá acontecendo e, bem, de qualquer forma, o meu canal de opinião, e eu tô aqui pra dividir ela com vocês. Eu já dei uma revisada nos meus vídeos, e não lembro de ter usado nenhum trecho de nada do tipo, mas tomara que nada de ruim aconteça, e, de qualquer forma, muito obrigado por me ouvir até aqui, e abraço. É isso aí rapaziada, complicadíssimo Difícil, complicado E difícil, porque você tem que ficar Atento, tem que ficar esperto Não Tudo que você sonhou em ter Que você conquistou é, Aquela dívida que você fez Contando com isso e perder assim De uma hora pra outra, é bem difícil Acho que é por isso que os caras criam dois canais, né mano Porque se acontecer alguma coisa com um Tem um outro pra fortalecer é, é bem difícil mesmo, mano É bem complicado Mas é isso aí família, eu quero saber o que, que você achou, beleza? Comenta aqui, mano, que eu vou ler Eu quero saber sua opinião Se você também tá criando um canal E você já, já usou esse, esse meme Já fez alguma coisa, você já sabia disso Apagou, mano, comenta aí O que, que você acha que deveria acontecer Por que, que você acha que isso tá acontecendo Que nem eu comentei, beleza? Então deixa o likezão maroto, mano, compartilha aí também Pra gente saber mais opinião Mais e mais opinião dos seus amigos aí E é nozes, valeu Tchau, tchau, até a próxima